Bom dia! Bom dia! Hoje vamos falar sobre Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Vamos às ruas para ver o que está tá acontecendo, acontecendo neste momento. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Rodrigo! Então, estamos aqui na rua Humberto Castelo de Alencar Branco e o movimento está assim, né? e nós gostaríamos de falar sobre o Bolsonaro. Então, Bolsonaro, Bolsonaro. Rede de povo lixo! Lixo! Tivemos um pequeno problema técnico Vamos agora falar sobre esportes No Total Esportes Bom dia, bem vindos ao Total Esportes Onde o esporte está com você E hoje vamos falar sobre futebol Futebol, futebol E futebol, futebol Futebol, futebol, futebol Futebol, como semana passada mês passado, futebol Futebol Isso aí, galera se vocês gostaram do vídeo <risos> é, Dá um curtir, dá um like Like, like, like, like curtir, curtir, curtir, curtir Compartilhar Comentar, comentar, comentar Comentar e compartilhar E se inscrever Se inscrever, se inscrever, se inscrever Se inscreva, se inscrever É, se inscrever e comentar e compartilhar e curte. Se inscreve.